Mama said that it was okay Mama said that it was quite fazer um bate-papo hoje falando sobre mulheres que deixam de se arrumar depois que casam. Isso aconteceu comigo e tenho certeza que acontece com várias outras mulheres que casaram. A minha experiência com relação a isso foi a seguinte. Quando eu comecei a morar com o Fernando, eu levei assim um choque de realidade. <risos> a Julia tá me olhando tipo... Nossa, como você é estranha. Eu não esperava que a vida era tão difícil assim Que quando você tá na casa da sua mãe não, a única preocupação que você tem é arrumar seu quarto e lavar louça Pelo menos essa era a única preocupação que eu tinha Aline, levanta daí Vai arrumar seu quarto e lavar a louça agora Tá cheio de louça ali Ai mãe, eu não quero arrumar o quarto agora não Vai lavar a louça logo Levanta dessa cama Ah, tô aqui conversando aqui com o Zatinho, pô Mas depois que você casa as coisas não são mais assim, minha querida não tem mais ninguém pra lavar sua louça Não tem mais ninguém pra fazer comidinha pra você Não tem mais ninguém pra arrumar a casa Isso fica tudo por sua conta Devido a todas as coisas que você tem que fazer Você acaba deixando de cuidar de você mesma Pelo menos foi isso que aconteceu comigo Eu deixei de cuidar de mim Pra conseguir cuidar da casa Pra conseguir cuidar de tudo E é engraçado que assim, você não percebe <risos> É muito engraçado Que nem no meu caso, acho que passou... Um... Meu, passou muito tempo Eu só fui perceber agora, eu acho, sério <risos> Demorou muito pra eu perceber Ai, filha, você tá tão quentinha Tá tão frio Fica aqui com a mamãe, fica, por favor Você tá me esquentando, filha Eu mesmo, quando me olhei no espelho, eu falei Quem sou eu? O que aconteceu comigo? O que aconteceu com o meu cabelo? Meu cabelo todo quebrado Minha cara cheia de poros, fungos, espinha Olhava minha unha toda lascada Toda feia O que que a a mudança de rotina, o que, que a acomodação não faz com uma mulher, né? É difícil É engraçado que assim, não sou eu, mas acho que as mulheres Elas demoram pra perceber que elas pararam de se cuidar Tem algumas mulheres que ficam tipo 5, 10, 15 anos casadas E quando elas percebem, mudaram completamente, sabe? Ai filha, desce, desce, desce, desce, desce Ó, se o vídeo ficar assim, é por causa dela, tá? Coloca a culpa na Júlia Porque ela não para de balançar isso, né filha? Tem mulher que fala Ai, já tô casada já há muito tempo Pra que que eu vou ficar me arrumando aí, me preocupando em me arrumar? Ai, fica é de tempo esse negócio aí, meu Eu acho que assim, independente se você vai ficar com o seu marido pra sempre ou não Eu acho que a mulher, ela sempre tem que se cuidar Ela nunca sabe o dia de amanhã Nunca é tarde pra você mudar a sua rotina Pra você mudar de vida Não se acomode É sempre bom você ter a sua autoestima boa você ter uma confiança em você mesmo Isso vai fazer bem pra você mesmo Chega de pensar nos outros Pensa em você depois você pensa nos outros Você acha que você deixar de se cuidar afeta só você Mas na verdade não Afeta você, afeta o seu trabalho Afeta as pessoas que estão à sua volta Por exemplo, o seu marido Você acha que seu marido não quer ver você bem arrumada A sua família não quer ver você bem cuidada, se sentindo bem Você vai sair assim? Você sim, qual o problema? Qual o problema? Vou sim Nada, só achei que você devia ir mais arrumada Por quê? Tá muito ruim? que não, gente, mas quando você se cuida com certeza você vai fazer as coisas muito melhor e se sentindo muito feliz também. A mensagem que eu quero deixar pra vocês é pra vocês não deixarem de se cuidar não deixe de se amar não deixe de se valorizar é óbvio que a gente tem que cuidar do nosso marido é óbvio que a gente tem que cuidar da nossa casa quem tem filho tem que cuidar dos filhos <risos> Não tô falando pra vocês pararem de fazer nada disso Mas nunca deixe de se amar Eu não tô falando também pra vocês gastarem 100, 300 reais numa hidratação de ouro pra pele Ou pagar cabeleiro toda semana Pra fazer uma escova, pra fazer uma manicure Se você tiver dinheiro, faça isso Gasta Gasta em você, porque você merece, gata Mas se você não tiver, não tem problema Faça em casa O Youtube, ele está aí pra ajudar todo mundo, gente Quantos canais não tem de meninas maravilhosas Que te ensinam a fazer cabelo Fazer uma escova decente Como você pintar o cabelo em casa Como fazer uma make top Fazer uma hidratação na sua pele Com produtos que você já tem em casa Que você nem precisa gastar dinheiro Que você não sabia Então não deixe de se cuidar Nem por dinheiro, nem por falta de tempo nem por acomodação Não deixe de cuidar de você Uma dica muito boa É você separar um dia da semana Pelo menos Pra se cuidar Ai, Se você tiver um tempinho, faça uma hidratação na sua pele, entendeu? Passe um esfoliante, um cremezinho na sua pele também. Depois você passa uma maquiagem, se arrume pra ir trabalhar. Não vá trabalhar que nem uma candanga, porque eu já fui trabalhar muito tempo que nem uma candanga. Meu Deus, como que eu ia trabalhar daquele jeito? Tudo bem ali, seja feliz, entendeu? Se cuide, se ame em primeiro lugar Se você não se amar, quem é que vai te amar, minha querida? Então é esse recado que eu tenho pra passar pra vocês Se vocês gostaram, cliquem em gostei Se inscrevam no nosso canal E sigam a gente nas nossas redes sociais É tudo casembrasquei, gente e se você já teve alguma experiência com relação a quando você começou a morar junto com o seu marido, namorido, doido, sei lá. Coloque aqui nos comentários pra gente saber também como que foi essa experiência. Você já deixou de se cuidar? Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Caiu meu anel. Não vai pegar.